Eu sou sempre o majestoso poder do amor puro que transcende todo conceito humano e me abre a porta à luz dentro de seu coração. Corto os laços das coisas da terra que têm me mantido atado, aceito a verdade que no amor sabedoria e poder da minha poderosa presença eu sou está o poder que efetua este trabalho de libertação transcendente a presença eu sou que faz bater meu coração é a luz de Deus que nunca falha e pela aceitação dessa presença meu poder para libertar minha energia é ilimitado. Eu sou a presença iluminadora e reveladora manifestada com todo o poder. E convidamos também a se inscrever no canal Dimensão Coaching da Magda Bernardes, canal de autoconhecimento,